O sempre dá dicas aqui de economia, mas hoje eu quero um socorro da Mari Verdão. Mari, tô com um quarto lá em casa, que tá tá feia a situação da parede. Que orientação você me dá, Mari Verdão? Olha Israel, eu sou conhecida como Mari Help, mas o Help hoje é aqui da Ellen, lá da Mundo das Tintas. Ellen, promoção? Promoção, Mari. Imperdível, inacreditável para essa semana Olha lá aí. no mundo das tintas. Calma aí, antes de você falar, deixa eu chamar aqui o pessoal que está nos acompanhando pela Cultura FM, aumenta aí o som do seu radinho e presta atenção nessa promoção lá do mundo das tintas que a Ellen trouxe para você. Por favor, Ellen. Sim, essa semana o mundo das tintas preparou uma surpresa para você, nosso cliente. Lux Color Latex 18 litros por apenas R$ 359, 359 nas cores branco e gelo. Vai Lembrando anotando. também que, além do latex, 18 litros, nós estamos também com promoção da Lux Piso. Todas as cores por R$ 329,00, 18 litros. Lembrando também que, o mais importante de todos para vocês que está nos assistindo... Olha aí! Formas de pagamento... PIX, dinheiro, débito ou crédito direto na, no vencimento da sua fatura. Olha, e até quantas vezes vocês dividem lá, Ellen? Olha, temos promoções que estamos dividindo até em 10 vezes. Nossos produtos promocionais estão sendo divididos até em 10 vezes, mas excepcional essa, até sábado, Lux Color Tradição, Latex e Lux Piso, por esses valores, no débito, crédito ou Pix e dinheiro. Olha só, gente, então, olha, até sábado vocês ouviram ela falar. 20 do 5. 20 do 5, então corre lá no mundo das tintas, aproveita, que eu sei que você não tá precisando só de tinta, entendeu? Você tá precisando de mais coisas, passa por lá, conhece a loja, a Ellen tá lá com toda a equipe, né, Sim. qualificada pra te atender, e eu sempre vou reforçar aqui, cobre qualquer orçamento, não é isso mesmo? Cobrimos qualquer orçamento. E se você tem alguma dúvida, não conhece, né... Não não tem um pintor especializado para poder mexer na sua obra. Olha bem Vai pintado. lá, conversa com a gente, a gente vai te dar uma orientação. Para essas pessoas que estão querendo só repaginar, ah, é só uma paredezinha, Sim. ou é só Também. um detalhezinho. Temos pessoas, equipes especializadas para poder te dar essa orientação para você não ter a diferença de falar assim: "Ai, ah, deu diferença da cor. Isso ah, eu não gostei, é. não foi o que eu pensei". Então, Vai para o Mundo das Tintas, a nossa equipe está preparada para atender todo mundo. E o Mundo das Tintas fica onde, Ellen? Na rua Rosário Congro, 2543 Jardim Primaveril. Posso, passar, posso dar o telefone? Pode, com certeza. E o nosso telefone é o 3522-0498. Isso aí, gente. Mundo das Tintas. Corre lá e confira todas as promoções. Israel Espíndola.